Boa noite a todas e todos, eu sou Guida Calisto, sou servidora pública municipal em Campinas, sou militante sindical e estou hoje aqui na nossa live é, para entrevistar uma companheira nossa que mora na França, Carla Sanfelice, que teve toda a disponibilidade de vir aqui conversar conosco sobre a situação da pandemia, né, da, da Covid-19, e os impactos disso na para os trabalhadores franceses. Então a gente vai iniciar agora essa entrevista com a Carla. Antes da gente é, fazer a primeira questão e passar a palavra a ela, quero deixar aqui com vocês alguns recadinhos iniciais. O primeiro deles é que você que está assistindo pela fanpage né da pela minha fanpage né, uma página no Facebook. Deu retorno para nós sobre os sons, sobre a imagem, tá bom? Se você estiver gostando desse bate-papo, dessa live, curta a página e ajude também outras pessoas a nos assistir, compartilhe esse link, OK? E à medida que a gente for aqui conversando com a Carla, vocês podem ficar à vontade de fazer alguma intervenção, alguma alguma pergunta, enfim que a gente vai ter um tempinho aqui para estar tá respondendo também essas questões. Eu vou entrar na página, né, na minha página, porque muitas vezes acontece de compartilhamento em outras páginas, eu não consigo ver as questões. Se for na minha página aqui no Facebook, eu consigo acessar essas questões e eu vou aqui passando para a Carla para ela responder, tá ok? Lembrando que essa live é transmitida também pelo meu blog, né? o, o endereço é blogdaguida.net.br, ok? Então, obrigada a todas e todos que estão nos acompanhando agora, nesse momento, vamos iniciar então. Agradecer a participação da Carla, que está lá na França, que teve nesse horário, lembrando que agora são 19 horas e 4 minutos no Brasil, com certeza é bem mais tarde aí na França, né, Carla? E ela está acordadinha, toda disposta a bater um papo conosco, ok? Leandro já está aí acompanhando, obrigada, Leandro. Leandro foi um dos que fez o contato com a Carla, né? É, então, Carla, é, bom, né? mais uma vez obrigada aí por você atender o nosso pedido, o nosso convite. E a gente gostaria de conversar com você um pouco sobre a situação do que você está vivendo aí na França, né? Sobre essa questão da, da pandemia, enfim. É, há quanto tempo você está aí? Se você quiser fazer uma fala inicial, responder essas questões, é. você fique à vontade, tá bom? Obrigada. Muito obrigada pelo convite, a todos os companheiros. Obrigada por estarem lembrando aqui do pessoal que é do núcleo do PT aqui de Paris que muitas vezes a gente esquece que tem uma militância no exterior organizada e, e que está na luta também e que inclusive nós estivemos na iniciativa do, da fundação do comitê de solidariedade a Lula então estamos sempre aí na luta e satisfeita de ter sido convidada para compartilhar aprender com vocês e dizer um pouco da experiência que a gente tem aqui então, tu me perguntaste, Guida, há quanto tempo? Eu estou aqui desde 93, eu vim para fazer um mestrado, seguir com o um doutorado, acabei ficando, uh, sou professora de história, uh, enfim. E, em relação, assim, eu acho que a, a questão da, da, da epidemia, uh, seria assim, eu poderia colocar desde o início uh, a questão seguinte, que incrível que pareça, o governo francês não está à altura da situação, ao meu entender, tá? e não é só o meu, né? são Sim. fatos, se constata, ele não está à altura porque se posiciona até quase como um país subdesenvolvido, e isso é incrível num país que já é a quinta, sexta potência do mundo e que já foi parâmetro para um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Mas aí a gente tem que encarar dentro de uma dinâmica de um país com uma democracia neoliberal, né, com uma política uhum. neoliberal extremamente violenta e que tem se exprimido de uma maneira assim, muito deficitária, perigosa, porque inclusive não tenho medo de dizer que, é, comparado com o que o Brasil de momento está vivendo, nós partimos de pressupostos bem inferiores para iniciar essa epidemia com né? uma, uma deficiência de número de leitos e tudo isso aí, que vocês, ao menos, tinham uma parte do que havia sido disponibilizado pelos governos anteriores, né? eles não conseguiram, de momento, destruir com tudo. Então, nós estamos confinados desde o dia 16 de março, justamente porque nada foi feito para evitar esse confinamento. Já se sabe de experiências de outros países da Ásia que é possível né, evitar esse tipo de experiência. Infelizmente, nós entramos no confinamento porque testes não foram feitos, máscaras não têm suficiente, nem para o corpo médico. Atualmente, nós estamos, desde o 16 de março, e a essa altura dos acontecimentos, os médicos não têm máscaras suficientes, não têm aquelas blusas de equipamento, não têm gel, é uma situação realmente imperdoável. e Fora que antes nós entrarmos no confinamento, foram enviados muitos sinais contraditórios né, nessa situação, que o governo, com uma política muito neoliberal, estava favorecendo muito mais a economia do que o bem-estar e a vida dos cidadãos. Então ele dizia assim, vamos diminuir... O número de pessoas que podem se reunir. Então, no primeiro tempo, coincidiu inclusive com o momento que o Lula estava aqui passando por Paris, uh, disseram, ah, então só pode até 5 mil pessoas. Dali a pouco, já não podia, uh, não podia mais ter encontros com a família, com os familiares e com amigos, mas deveria manter o calendário municipal, das eleições municipais. Então, essa série de contradições, assim, não pode tem que continuar trabalhando, mas não pode mais encontrar família. Então, todos esses sinais que né, foram enviados pelo governo não favoreceram também uma organização e uma... até um sentimento de segurança né, em relação ao que estaria acontecendo. E eu, pessoalmente, o que eu posso também calcar na minha experiência de como é que eu me dei conta que a situação era bem mais grave do que do que eles estavam pintando que seria. Foi quando por por acaso o filho de uma amiga que estuda numa escola, numa, uma escola muito, uma instituição muito reputada aqui, muito reconhecida, prestigiosa, que corresponderia mais ou menos como estudar na Escola Rio Branco. Uma semana antes do confinamento, eles já tinham anulado os cursos e anulados os exames. Então, a elite a elite francesa, esse é um menino que é um bolsista, é uma exceção dentro dessa instituição. Mas, assim, é, 99,9% do pessoal que segue essa, esse percurso dentro do Instituto de Ciências Políticas de Paris é a elite da elite, né? E eles já estavam cientes, Sim. eles estavam se protegendo, se preparando. Uma semana antes do confinamento, eles já estavam preparados, né? E nós já estávamos no que eles qualificam como fase 3 da, da epidemia, né? Sem estarem sem tomando nenhuma medida sanitária, fazendo nada do que deveria ser feito. E, inclusive porque a própria ministra, ex-ministra da Saúde, quando, quando deixou o governo para se apresentar como candidata às eleições municipais da cidade de Paris, ela disse que ela havia avisado o governo da gravidade da situação desde janeiro. E nós fomos confinados só dia 16 de março. Nossa! Tá? É. E atualmente nós já estamos com mais de 10 mil mortos, né? sem contar que não se sabe quantos mortos tem em casa, porque o sistema de atestado de óbitos não está centralizado e informatizado. E fora que as pessoas não foram testadas, né? Porque nem os médicos, médicos, policiais, militares, não estão sendo testados. Não Entendi. tem teste para todo ter... mundo. E a contaminação está muito grande, né? Segue ainda muito grande, porque o pessoal, tem muita gente que ainda trabalha, né? Sim. Então, as, as medidas de isolamento, elas não estão é, tá sendo cumpridas de acordo com com a Organização Mundial da Saúde, como é que é isso? É os trabalhadores? Não, elas estão elas respondendo sim aos critérios da Organização Mundial da Saúde, só que elas chegaram muito tarde, né? Tardinho. Elas poderiam, elas, elas poderiam, nós poderíamos ter evitado esse número grande de mortos se tivesse existido o princípio da precaução, né? De, sim. Da prevenção, inclusive porque a maior parte dos asilos de idosos aqui, por exemplo, são públicos, né, tem uma, uma parte que se paga em privado e tal, mas eles são públicos, e não foi tomada medida nenhuma em relação a eles também, assim como não está sendo, a gente pode falar mais adiante, mas não está sendo é, tomada medida nenhuma, criteriosa e responsável em relação aos deficientes, e está se ficando pelo número de, porque a gente já sabe, já a imprensa comenta muito, né, que é o colapso do, do sistema de saúde que essa doença leva, não é tanto a capacidade de matar, mas a capacidade de contágio, o colapso que ela leva. Então, visto o colapso, uh, eles estão numa política de fazer seleção entre idosos e deficientes, isso aí já está rolando, e é o corpo Entendi. médico que decide. Que decide. Tá? É é, eu, eu andei conversando esses dias com algumas pessoas, por exemplo, que, que estão na Espanha, por exemplo, a, a informação sobre a questão da saúde é diferente, você vê, né, que fala, fala que teve mais investimentos na Espanha, na saúde, que a saúde é um pouco mais estruturada, enfim. Então a gente é, vê que não, não é bem assim, né, até porque a gente sabe, como você mesmo disse, que não condiz com a realidade é, um país que aplica políticas neoliberais, né, é, de fato priorizar a saúde, né, Tem, tem alguma coisa errada, né, porque é, a saúde é uma é. questão, né, de sobrevivência, né, é uma questão básica, é um direito básico, né, da, das pessoas, né. É, se que, assim. o que eu posso dizer assim, ó, do sistema de saúde aqui, ele é integralmente público, né? Uhum. Ele é totalmente e... público. Ah, legal. Totalmente público, totalmente público. Existe uma, uma parcela muito pequena de hospitais privados e clínicas, mas que se acessa, qualquer pessoa acessa a esse sistema e vai utilizar como se fosse um sistema público. Já, claro, no caso de uma epidemia, eles têm que ser requisicionados, né? Sim, sim. Porque sim. não é a própria pessoa que está solicitando aquele serviço. Mas eu posso, Nossa, tá. decidir, por exemplo, uh, ser operada num hospital público ou num privado. Em geral, sim. é o público que vai ter uma melhor qualidade de serviço, e só, não só no sistema de saúde, mas mesmo no sistema de educação. O sistema público é sempre superior. Bom, Sim. o sistema público, para simplificar, a gente tem, assim, uma cobertura que doenças crônicas, gravidez, isso é coberto 100% tá? de reembolso. E os medicamentos giram em torno de 70% a 80%, o reembolso, e nós temos também o resto, são 70% que é coberto. Tá? Desses 70%, Uh, geralmente as pessoas têm uma, uma espécie de seguro complementar e que acaba cobrindo a totalidade. Então, tudo isso para entender que era até então um sistema exemplar, né? Sim. Uh, de qualidade, mas o que aconteceu é que nos três últimos governos, não é uma ação só desse último governo, houve uma política de fechar leitos e... E também serviços de, de... Atualmente se chama CTI no Brasil, não é isso? Ou é UTI é, ainda? É, né UTI. UTI. Pois é. Então, aqui fecharam muito a UTI. Inclusive, tem que saber que já está... O, o, os hospitais franceses estão em greve o serviço de urgência há mais de um ano. Ah! mais de um ano e bem antes da, daqueles movimentos de greve Sim. bastante expressivos intensos. que uhum. estiveram aqui, intensos, eles uh, resolveram, grandes professores de medicina resolveram, chefes de setores, resolveram de maneira massiva se demitirem em resposta a esse descaso do sistema, né? Ele, isso aí é uma conquista da, do cidadão francês, né, de anos e anos de luta, e Isso aí remonta, começa lá na saída da Segunda Guerra, até hoje, né? E que agora estão destruindo com uma lógica financeira, né? Que o hospital deve ser rentável. Sim. Essa é política. E isso. que é uma política que está intimamente ligada com uma política de austeridade imposta pela comunidade europeia, né? Que não pode passar no critério de 3% de dívida pública, etc., etc., né? Então, essas medidas econômicas fizeram com que se chegasse ao colapso e também umas posições assim que não correspondem mais à realidade daqui, que é o número de uh, médicos que podem ser formados por ano também. Isso limita também muita a capacidade de, de ter um número suficiente de, de, de corpo médico para atender a população. E que, Entendi. sistematicamente, tem que estar se pedindo, um, aceitando pessoas, inclusive, com qualificação, que ainda o diploma não, não é que não seja capaz, mas não foi ainda uh, reconhecido o diploma. Né? E, até, inclusive, caberia de fazer um parênteses, que o governo francês, apesar de está faltando, se negou a aceitar, no território que eles consideram metrópole, né? uh, os médicos cubanos. Eles aceitaram hum. médicos cubanos na Guiana Francesa, na Martinique e Guadalupe. Tá? Na região central, não? Não, hum. no que eles chamam metrópole, não. Não aceitaram. Então. Não aceitaram. E que não é a primeira vez, né? Os cubanos já, já deram uma mão tremenda para eles em, em quando aconteceu a epidemia de dengue, coisas do estilo, né? E, hum. e é evidente que eles não gostam muito de falar disso, né? Claro. Claro. Bom, Carla, é, o que eu gostaria de perguntar para você, assim, acho que a gente tem uma oportunidade bastante interessante nesse diálogo contigo, de perguntar é, sobre essas questões, como que os trabalhadores estão é, sendo impactados uhum. por conta do isolamento social? Veja, você disse que tem, né, que tem, apesar de ter sido tardia, o governo é, apresentou né, essas, essas propostas, essas medidas de isolamento, porém você diz também, na sua fala inicial, que você sentiu que o, o tom era muito maior de, de interesse, né, de, de, de priorizar a economia. Uhum. Né? Então, eu, eu, eu percebi quando você fez essa fala. É, a gente sabe que nesses momentos que a gente vive né, de, enfim, de crise, de colapso, de crise do sistema capitalista, enfim, uhum. eles se reinventam, eles arrumam alguma coisa né, para querer nos impor que a, que a classe trabalhadora seja responsável por, por pagar uma conta, por, por pagar por uma crise que é provada, que é uhum. provocada pelo sistema capitalista. Como é que tem sido isso aí, na França, por exemplo, o, a questão do trabalho, do home office, a questão do teletrabalho. A gente hum. tem visto aqui, assim, pelo menos das pessoas mais próximas a mim, eu tenho visto que as pessoas estão é, com uma sobrecarga de trabalho muito maior. Eu tenho colegas, eu sou advogada também, eu tenho colegas que, assim, que começam cedo e varam a madrugada, né? E também, aqui em São, em São Paulo, onde eu estou, é, e na cidade também de Campinas, as administrações aqui públicas têm, volta e meia, tentado, como eu sou da área da educação também, têm tentado impor a questão do, do ensino à distância, né? aproveitar hum. esse, esse período aí da, da pandemia. Enfim, você está você tá vendo isso aí na França? Como é que você está vendo? Vocês estão sendo impactados... Hum. Enfim, acho que seria importante você falar um pouco. Fique à vontade, né? Falar um pouco bom, sobre isso. Eu não sei se tu queres que eu comece falando como é que o trabalhador está sentindo ou quais foram as medidas econômicas que foram tomadas. Ah, começa. Você pode falar das duas coisas. Se você quiser tá, começar okay. pelas medidas econômicas e depois como o trabalhador respondeu, então, enfim. Bom, as medidas econômicas, né, de imediato, todas as. Uh... Porque, inclusive, no início, antes de nos com... terem submetido a população ao confinamento, houve algo, assim, foi quase como uma trapaça que o governo fez, e disse que se reunia para discutir sobre a epidemia e, na verdade, fez passar por decreto a reforma da aposentadoria. Tá? Hum. Então, já começa que a situação Ai. eles achavam que eles iam continuar uh, chupando o sangue da gente com canudinho, né? Só que eh, eles eles ficaram eles ficaram olhando pro abismo sem se dar conta da profundidade do buraco. E quando realmente levaram a população ao confinamento eles não tinham outra do que voltar atrás. Menos, ao menos de maneira provisória, algumas coisas que estavam relacionadas com o decreto que eles fizeram passar, né? fingindo que, era, que tinham se reunido para tratar a questão do, da epidemia. A primeira foi anular as mudanças que eles tinham impostos, imposto na questão do seguro-desemprego, que ia diminuir drasticamente a quem está desempregado. A outra foi a questão da privatização do aeroporto de Paris, que estava aceleradíssimo, né? Que, diga-se passagem, é extremamente rentável, né? Não tinha, não tem razão nenhuma de ser privatizado. Então, foi anulada essa privatização e os cofres foram abertos. A ajuda financeira foi o, o, o presidente Macron, ele disse que ele dá o dinheiro quanto for necessário. Esse é o discurso atualmente, né? Esse foi o primeiro discurso que foi dito. Né? Inclusive, foi um discurso muito estranho, porque ele usou um tom de, de guerra. O tempo todo ele se referiu como se nós estivéssemos numa guerra, uma guerra, um inimigo invisível, e que, portanto, as medidas que deveriam ser tomadas deveriam ser medidas de período de guerra. Daí a gente vai ter que ler num... Nas entrelinhas dessa situação, né? Que logo depois foram aparecendo. De início, parecia assim: quase que ele estava adotando uma política keynesiana, né? Uhum. Falta tudo atrás, tudo vai ficar maravilhoso. Já estava uhum. falando em requisição de, de material, nacionalização de algumas empresas, que é algo que ainda não foi uh, negado. É bem provável que algumas empresas tenham que ser nacionalizadas, né? saindo desse, do confinamento, que provavelmente ainda vai demorar até maio, é certo. Então, só que logo depois que ele fez esse anúncio, assim, que pareceu ah, tão ah, reconfortante para a classe trabalhadora, né, porque permitia aqueles que não ah, exercem nenhum serviço de ordem essencial, permitiria utilizar, fazer uso do seguro-desemprego, de ficar em casa e proteger a sua saúde. Só que logo em seguida, ele já determinou que as 35 horas semanais que são em vigor já faz muitos anos aqui na França, passariam a ser 48 e que poderiam chegar até 60 horas semanais. Nossa! E que inclusive sem repouso semanal. E, inclusive, o período que está sendo usado atualmente do confinamento, algumas empresas poderão usar como se fosse o período de férias dos trabalhadores. É, que nem fizeram é. aqui. É. Que nem foi feito então, aqui. Vai, não vai ser a integralidade do que está sendo usado como férias, mas isso significa que, como o trabalhador tem quatro semanas Uh, por ano, né, fora é as folgas e os feriados, isso aí foi para o espaço. Já está já na pauta também reestudar alguns feriados que são clássicos, que tem bastante feriados no país, né, e, bom, a, essa linguagem de guerra chamou muita atenção porque ele atacou no que ele, né, de uma certa maneira, nos envia a guerra sem armas, porque não tinha máscara, não tem, não tem máscara, não tem gel, não tem teste, e mostrou a, a deficiência do sistema, né? principalmente Sim. atrelada a essa comunidade europeia, que, só é, que é uma política neoliberal tremenda, demonstrou a fragilidade do sistema ao ponto que começou a faltar, não tem paracetamol no país, Sim. porque a produção do medicamento é toda na China. Não tem mais máscara no país, porque tinham fábricas, de, existiam até 2018, existiam fábricas, e o país era autônomo. Não tem mais, depende da China. Então, isso, isso mostrou a fraqueza. Bom, essa é a questão econômica, as promessas e a realidade, o viés dessa promessa. Agora, no, no, no tangente do como o trabalhador está vivendo, daí existem. Uh, várias coisas. Eu vou te falar, assim, por exemplo, do, dos professores, uh, o, a rede está saturada, né? Então, a dificuldade muito grande, por exemplo, é estabelecer, como nós estamos fazendo agora, uh, uma, uma aula, é quase que missão impossível. O que está sendo feito é enviar textos e, com questionários ou com redações a serem feitas, mas tem um limite, se demorar mais uh, um mês e meio, dois, como é que vai se validar esse ano, né? Sim. Essa é uma das preocupações, isso é um sistema de ensino, mas ao mesmo tempo me parece que é uma oportunidade que eles estão tendo para testar esse ensino à distância, assim como eles estão testando o, a medicina à distância. Porque nenhum médico mais, praticamente mais nenhum, está recebendo de maneira presencial paciente. Ele verdade. só está recebendo assim, por internet. E era algo que já fazia muito tempo que eles estavam falando, porque na Holanda isso aí já, já acontece muito, né? Eles usavam uhum. o exemplo da Holanda. As pessoas vão cada vez menos no médico, de maneira presencial. É tudo feito, assim, o diagnóstico de longe, ou por e-mail, ou por câmera, né? Uhum. E... O francês tem uma reticência muito grande com tecnologias e com tudo isso. É, nesse sentido, é muito conservador, né? e tem uma, uma, uma suspeita muito grande por tudo que é os dados dele, onde é que ele vai ser usado, se ele vai ser seguido pelo telefone, etc. E tal. Então, se essa, essa epidemia está sendo... Prática. A oportunidade que eles queriam para testar isso aí e, eventualmente, o que a gente já sabe, né? A obsolescência do homem, é evidente, né? E, porque, no final das contas, quem é que está trabalhando aqui atualmente? São policiais, são militares, são médicos, todo o corpo médico, né? Desde enfermeira, auxiliar de enfermagem. Uhum. O pessoal que faz a manutenção e a limpeza, tanto nos hospitais como também na rua, os lixeiros, lá de rua. O correio, entregadores, né? Os entregadores estão trabalhando muito. Porque... Entregador de comida, essas coisas assim? É, de tudo, né? De tudo. Se passou a limitar um pouco o que, que eles poderiam entregar, porque, claro, não, não tem cabimento nesse contexto alguém que vai ficar chamando para entregar pizza, né? É, claro. muita, é muito descaso né? com o risco é. de vida que está colocando o entregador. Claro. São coisas assim, de, um, de um valor, de uma necessidade maior. Né? Uh, um determinado momento, eles pensaram em continuar com os trabalhadores da construção civil. Até que os trabalhadores da construção civil disseram não. Não, não é possível. Não tem nenhum critério uh, que nos assegure que nós podemos exercer sem estar tá correndo risco de vida. Agora, seguros. o mais dramático, ao meu entender, é o pessoal que trabalha na toda a rede de, de supermercado e comércio. Né? Uhum. Já teve gente que morreu, tem bastante gente que está contaminada, porque, claro, eles passaram, não tem teste, uh, passaram um bom tempo sem máscara, ou quando tem máscara, não tem o um número suficiente de máscara para estar sendo trocado. Então, o risco é grande, Principalmente se a pessoa já tem uma certa fragilidade, uma, algum tratamento de saúde em questão. É, né? Como a epidemia. A outra, a outra questão que está se colocando agora, nesse período, porque nós estamos em plena primavera, né, na Europa, é o uhum. período das corretas. E você com essa blusona na primavera. É, mas é que eu sou fiorenta, eu <risos> não mudei. Então... Estou com o casaco até. Então, a... apesar que a primavera também não é muito quente mesmo. Então, uhum. a, a questão da colheita tá tá sendo um problemaço para a Europa, porque geralmente vem mão de obra imigrante, que vem do Marrocos, da Tunísia, da Argélia, vem dos países do leste e vem com o visto, com tempo determinado, só para colher, só para fazer esse tipo de trabalho. Sim, sim. Uh, já começou a colheita de morangos, de aspargos, e assim vai. E isso pode ter uma incidência, inclusive, no preço, né? Porque eles não têm como uh, fazer esse trabalho sem essa mão de obra, que é mais barata, que é explorada, evidentemente, né? E, e que vai incidir diretamente no, do bolso de todo mundo, né? O preço vai subir lá em cima, isso aí é uma coisa, né? que uhum. já, todo mundo já está esperando. né? Quanto ao demais, assim, o impacto, alguns economistas já dizem que nós vamos sair desse confinamento com nada menos que 3 milhões de pessoas com uma mão na frente e outra atrás, mesmo sendo Nossa. um sistema que é bastante presente, um estado bastante presente, mas não vai ter outra. Porque vai ter muita empresa, de pequeno e maior, me, médio porte, que vai quebrar. Quebrando. Que não tem mais. Uma, do, uma maior número de receita da França entra pelo turismo. Uhum. E não tem turismo. É. Nenhum parque de diversão, não tem nada. Está tudo fechado, está tudo parado. Sim. Inclusive, agora é período de férias escolares, seriam as férias de primavera, duas semanas... Eles investiram na repressão de controle para que ninguém estivesse se locomovendo. Tá? Então, é, passado esse período, restaurantes, hotéis, isso aí, lojas que não são de primeira necessidade, comércio que não é de primeira necessidade, vai quebrar um grande número. Né? E é claro que quando o governo promete que vai ajudar todo mundo, a gente sabe como é que é essa história. Os pequenos sempre vão ser os últimos, né? Então, Sim. é essa situação que se apresenta a, a, a curto prazo, logo que sair do confinamento. Porque eles já começaram a falar do confinamento, sabendo que não, não é logo amanhã, né? Mas uhum. já estão preparando isso aí. Entendi. Bom, o que, que eu queria... Ah, é, é, o que eu acho fundamentalmente é assim, ó, não se pode esperar de quem criou esse sistema, como está, né, o neoliberal extremamente violento, que encontra a solução para nós. Claro. Tá? Porque a França já está vivendo, desde que o Macron assumiu, a crise com os coletes amarelos, que foi extremamente violenta e, e que continua presente, seguiu com as grandes greves, muito tempo, mais de dois meses, extremamente violento, extremamente forte em todas as categorias, né? profissionais liberais, até o trabalhador mais de pé de fábrica. Né? Então, saindo, saindo desse confinamento, eh, o processo tende que vai ser muito mais violento, até porque o governo não tomou as medidas necessárias para proteger a população sim Então, aí se apresenta um processo O que eu acho, assim, não quero me adiantar muito Mas eu acho que o governo vai continuar lidando com, esse, com essa ideia do medo É o medo do vírus, o medo que ele volte Porque se fala muito atualmente Que ele vai passar as férias no Hemisfério Sul agora, né? Quando começar a esquentar E que depois ele vai voltar no outono e inverno, né? E que talvez, inclusive, tendo mutado e, e quer nos apavorar muito, inclusive com a posição dizendo assim: ah, mas enquanto todo mundo não estiver imunizado, enquanto não houver uma vacina. Então, essa pressão social, de inclusive nos, nos condicionarem a saída do confinamento, ao, ao porte de máscaras, a mudança radical no estilo de vida, de não ter mais contato, não ter mais proximidade com as pessoas pode vir, sim, a incidir num certo controle. Agora, por exemplo, eles estão falando muito, martelando muito na necessidade que as pessoas instalem um aplicativo para dizerem aonde vão naquele período do dia que está permitido sair, dar uma volta. E o francês não quer. E até porque não tem lógica agora. Ninguém foi testado e vai... E vai agora é, controlar, né? É, Entendi. não tem como, né? Entendi. Daí depois tem uma série de coisas, assim, de polêmicas uh, daqui, que eu não sei se interessa vocês saberem. né uh, por, Talvez sim, porque eu acho, eu acho que foi algo que o Bolsonaro andou falando muito no tratamento com a base da cloroquina. Né? É, é, é, é Esse tema hoje aqui no Brasil... Foi dia, o dia inteiro. Várias redes onde eu participo, vários grupos. Esse foi o tema hoje aqui. Se você quiser falar... Fabi, a gente tem questão... Deixa eu ver com a Fabi. Se a gente tem muita questão. Sim. Se não tivesse, já pode até embalar. Fabi, a gente tá, tem okay. questões? Deixa eu ver se ela vai mandar o banner para nós. Deixa eu ver. Ah, tá. Tem uma questão do, do Leandro. Que talvez possa ah, ajudar hum. também. Ó, o Leandro pergunta assim. Há, se existe pressões empresariais por aí, também para o relaxamento das medidas de isolamento, porque aqui no Brasil, né, os empresários, eles estão pressionando muito para que a gente faça um tal de isolamento vertical, né, e a Kátia Mendes também pergunta, Carla, como as pessoas têm acesso a auxílios financeiros no governo na França? Obrigada, ah. Kátia, pela pergunta, se você quiser responder, Carla, fica à vontade. Então, então, em relação aos, à pressão dos empresários, atualmente os únicos que estão fazendo pressão, assim, direta e que provavelmente vão voltar antes dos demais, é o pessoal da construção civil. Uhum. Porque isso a gente sabe: uma obra que está em andamento, que tem o um financiamento e que tem pessoal que já Sim. comprou, que está esperando entregar, está sofrendo uma pressão. Então, estão se mobilizando em obter o material, né? Máscaras, géis e adotar uma série de, de condições que condições sanitárias que seriam viáveis, né? Mas já se questionam também pela questão do uso do transporte, que um bom número desses trabalhadores vão usar o transporte, o transporte. Vão estar correndo risco, né? Sim. Agora de imediato os outros não falam muito. O, a área do toda ligada ao turismo está reclamando muito, mas não tem saída. Tá. Quanto a como é que ele acessa o trabalhador Se é um trabalhador somente Ele tem o direito totalmente ao desemprego parcial né? Uma parte vai a empresa pagar Outra vai ser o governo que vai uh, arcar O problema vai expor aquele pessoal que estava Trabalho informal, que é pouco né? Mas isso aí vai tocar a parcela mais frágil da população Que são imigrantes em situação irregular e esses realmente vão se ver numa situação muito mais frágil. Mesmo se o governo francês tem como política que o acesso à educação e à saúde é a todos, principalmente a questão da saúde, porque ele considera, não que ele seja bondoso, bonzinho mas se tocar na questão da saúde, se alguém entra aqui com pneumonia e não for tratado, o resto da população está contaminada. É uma lógica muito certa, né? Sim. Uhum. Já a questão da educação, não. A questão da educação é realmente uma questão de valor, de que é o acesso a todos e tal. Agora, as empresas, vai ser mais difícil, né? Conseguirem, as pequenas e médias empresas, fazerem valer esse, essa questão do dinheiro. Por quê? Porque eles estão se perguntando, eles estão dependendo do dinheiro que seja liberado pela comunidade europeia. E muitos dos pequenos e médios empresários estão solicitando severia haveria meio que eles tivessem acesso diretamente pelo Banco Central francês, né? O Banco francês. E essa discussão ainda não foi, não foi definida. Até porque hoje saiu uma discussão que eles estão dizendo o seguinte, a comunidade europeia não está afim de socializar as dívidas. Hum. Aquela coisa assim, ó, eles só estão na equipe quando está todo mundo ganhando. Quando um perde o jogo, eles não querem muito saber. É uma... Eles estão querendo fazer mais ou menos o que aconteceu com a Grécia, né? Uhum. Tipo assim, vocês se virem como puderem. Eu acho que vocês ah, devem não. ter acompanhado o que eles fizeram com a Itália, por exemplo, né? Com a Itália eles negaram ajuda. A Itália foi pedir ajuda para a França, veio pedir ajuda aqui para a França, e foi pedir ajuda para a Alemanha. E foi negado, ajuda de material, de leitos. Agora é engraçado que a Alemanha está recebendo pacientes franceses na Alemanha, né? Provavelmente porque são os vagões que, que levam a comunidade europeia, né? As duas potências do espaço europeu é a França e a Alemanha, principalmente a Alemanha, né? Tanto é que a Itália foi encontrar ajuda da parte de Cuba, da Rússia e da China. Sim, né? Então, acho que isso aí, isso aí também vai ser uma discussão muito grande que vai aparecer quando nós saímos desse período, é, em que base vai se continuar essa comunidade europeia. Na Itália, eu sei que a revolta está muito grande, né? Sim, sim. Muito, muito, sim. muito grande. A gente, eu não sei se chega por aí, mas aqui tá, viralizou vídeo de italiano que vira e mestre, está queimando a bandeira da comunidade europeia. E dizendo ah. tchau. É, eles queimam, eles fazem atos. E não só eles, assim, personalidades políticas, que não são necessariamente da extrema-esquerda, resolvem tirar a bandeira da comunidade europeia que tem no seu, no seu escritório, alguma coisa assim, do tipo, estilo, sabe? É. Isso aí está muito violento. Bom, é, eu não sei se... A gente estava falando do negócio da cloroquina, não sei se tem outra questão, e se a gente poderia falar sobre os benefícios sair. você falou, né? Que é a questão do, falei, do desemprego, falei, né? É. Então, é, então fala... É, que nós acho que, acho seria como ba... é que vai ser as pequenas é. e médias empresas, né? Seria bacana se você pudesse falar sobre a cloroquina. Pois é, a questão da cloroquina é longe de mim querer defender o Bolsonaro, né? Porque que parece que tem um certo conflito de interesse aí, né? Da parte é. dele. Bom, a questão é que até então não tem um tratamento eficaz e não tem uma vacina, o pessoal não está imunizado. Bom, essa é a realidade que nós temos. Nós temos na China, parte dos chineses usaram a cloroquina. Né? E aqui na França tem um pesquisador da região de Marsella que usou a cloroquina com algumas pessoas, com alguns princípios né de que seja tratado no início desde que a pessoa começa a ter os primeiros sintomas, ele é usado como um antiviral, para diminuir a, a carga viral que ele tem, para que ele não chegue até a pneumonia. Se for usado no final, quando já está com aquela pneumonia brava, que já está com o aparelho, já está todo entubado, esquece, é já começa esse. a fazer a exprimunção, né? Uhum. Aquilo ali é muito difícil sair dali. Bom, esse professor ele começou a propor para o governo esse tratamento, sabendo que a cloroquina é nada mais, nada menos que o tratamento que é usado para a malária, né? Sim, sim. Para a malária e para algumas doenças, assim, ligadas, me parece, com artrite, artrose, alguma é. coisa desse tipo. É um tratamento que já existe, a... um remédio que já existe há uns 70 anos, que tem que ter eu estou te dizendo, sem ser da área, mas o que está circulando muito por aqui, né, é um tratamento uhum. que tem que cuidar se a pessoa tem um problema cardíaco, isso tem que ser feito um, um exame para ver se a pessoa pode ser, seguir esse, esse protocolo né, de tratamento, mas o, que, que, ele, o que, que ele suscitou, ao menos aqui na França, tanta crítica e tanta violência e paixão em torno desse tratamento? Primeiro porque realmente não foi feito um exame que se visse a eficacidade total do tratamento. Se viu que estava se dando resultados. Mas segundo é que é um tratamento extremamente barato. Uma hum. caixa de, desse medicamento custa 4 euros, enquanto que os outros remédios que estão sendo usados não custam menos de 60 a cento e poucos euros a caixa para o sistema, o sistema de saúde. Nesse meio tempo, o que existe aí por detrás é que a ex-ministra da Saúde havia um conflito de interesse com grupos farmacêuticos. E o, que, o que nos causa muito espanto é o seguinte, o governo começou a se meter para baixar o pau em cima desse tratamento da cloroquina. Em vez de dizer assim, na guerra como na guerra, vamos ver se funciona, está funcionando com alguns o governo resolveu desqualificar esse professor de medicina, lá de Marseille e resolveu usar uma campanha assim, assustadora contra, contra. essa uhum. Daí, o que, que ele fez? Ele, ele se usou do sermão que qualquer médico utiliza, que o objetivo dele é salvar vidas, e ele resolveu disponibilizar no Instituto que ele, que ele trabalha e que ele... Mantém todo o critério de pesquisa e de tratamento, abriu a população de toda a região a uh, exames, coisa que o governo não está propondo, os testes, uhum. e passou a dar o tratamento. E até então, uh, ele só, só duas pessoas morreram. De todo o pessoal, logo em seguida ele testa novamente, a carga viral baixou muito. Aí também existe, eu acho que também existe um interesse financeiro muito grande nessa criação de uma nova vacina, né? E também Sim. o medo de nos manter nessa posição de ficar esperando a vacina. Que veja bem, como nós estamos alguns passos adiante de vocês, quando tu já está no meio do furacão, tu fica louco querendo para sair dessa história. Bem. E por mais que tu não faça parte do grupo de risco, tu não está afim de testar o teu sistema imunológico. <risos> para ver se não vai ser uma daquelas que vai precisar de aparelhos, se tem entubada, não sei o quê. Então, nesse contexto aí, eu pessoalmente, pelo tudo que eu li que eu ouvi, se amanhã eu ficasse doente, eu ia aceitar a cloroquina, tá? com a condição que eu me testasse se eu tenho capacidade cardíaca para receber esse tratamento, só uhum. isso. Faz Até porque isso. nós tivemos uh, um companheiro aqui, né? que ficou bem mal, ele é um rapaz jovem, muito mal mesmo. Né? Então, esse é o negócio da cloroquina. Eu entendo que o pessoal fica desconfiado com razão de tudo que o Bolsonaro meio puxa para o lado. Hum. Mas, nesse caso, independente que ele tenha um certo conflito de interesse, com uma amizade com figura lá que produz cloroquina, é o que está mais próximo de dar um resultado nesse contexto... Uh que não, nada foi organizado, que nada foi preparado, que não tem teste, que não tem máscara, é o que, é o que pode ser feito no início, logo se detecta, se detecta os primeiros sinais, e que é de um custo extremamente pequeno, né? Isso sim. É, eu tenho a impressão que, é, a, assim, pelo menos hoje foi um tema que, que bateu muito aqui nas, nas, nos grupos, na, né, nas redes sociais, enfim, eu tenho a impressão que talvez daqui, né, vá, vá, vá se começar a aparecer talvez ó, pesquisas sérias mesmo, né, é, e mais pesquisas, e mais experiências, né, experiências, experiências que de fato confirmam a de né, desse, desse produto, enfim, e que é isso que você falou, né, a... a Acabou que virou uma questão meio que ideológica, né? Por exemplo, o cara vai é. no, no, no início, aqui, aqui no Brasil, sem ter teste ainda confirmado, sem ter né, experimentos confirmados, ele vai e fala, ele desautorizou praticamente uma, uma autoridade aqui da, da, da... Do grupo sanitário aqui, aqui do país, esqueci o nome, da instituição aqui, né? sanitária, né? uma, uma autoridade sanitária nacional do do país, onde ele vai, ele fez um movimento que as pessoas correram até as farmácias, compraram cloroquina, né? Sem nenhuma, sabe? Sem nenhum, sem nenhum critério, é sem nenhum critério de uso. E as pessoas que, como como você disse, que já tenha a doença, que de fato fazem o tratamento para as suas respectivas doenças, ficaram totalmente desa desassistidas porque com, Começou a faltar na farmácia. Então, quer dizer, a forma como o governo Bolsonaro trata as coisas é uma forma muito tosca, uma forma muito irresponsável, uma forma. Ele chega a ser criminosa, né? A forma como ele faz. Ele não, ele não atende as autoridades, e são autoridades do governo dele, inclusive, né? Não é nem do governo nosso, é do governo dele. Enfim, e coloca em risco muita gente. Eu acho que. Acho que, eu não, não, lógico, eu não vou demonizar a, né, a cloroquina de forma alguma, eu vou começar a acompanhar mesmo a né, eficácia desses... É, é porque o, desses... Ideal, o ideal seria ter sido, a população ter sido atestada e usar sim, máscara, né? Sim, claro. Que evitaria claro. o confinamento, mas quando se chegou o confinamento, daí o pessoal, não, é como eu disse, ninguém mais está afim de testar o seu sistema imunológico, né? Uhum. Carla, temos algumas questões aqui, eu preciso fazer, perdida. senão a gente vai ficar perdida. Ó, a, vou começar pela Wanda Conte. A Wanda Conte fala assim, ó. Parabéns pela sua atuação, acompanho você pela E-Nacional. A, a, a Wanda é uma companheira nossa da E, tá? Aí, ó, tá aí já é, o bannerzinho. Verdade. Parabéns pela sua atuação, acompanho pela E-Nacional. É, aí ela faz uma pergunta... Diga. Ela fala assim, ó, na pergunta, deixa eu ver se a Fabi vai colocar, se eu posso já ler aqui. Ela fala assim: que alternativas de agregação de povo, é, agregação de povo para fazer ou continuar a luta, assim, que alternativa se tem? Essa é a questão da, da Wanda. Aí ela, ela termina assim, ó. Estou assistindo e gostando muito. Carla, um abraço vermelho para você tá, a Wanda, tá, esse foi o rol de perguntas, né, e de manifestação da Wanda. Aí tem uma outra questão, que a Kátia Mendes, ela volta e fala o seguinte, vai aparecer no, no banner, se você quiser eu posso ler, Fabi. A é. pergunta da Kátia Mendes, que fala assim, ó, aí, apareceu. As pessoas que são consideradas curadas ou recuperadas do Covid, elas voltam ao trabalho e ao convívio social? Você tem essa informação aí? Sim, essa Acho... informação circulou, sim. Pode, circulou. se você Aqui... quiser responder, pode. Fica tá. à vontade. Bom, vamos começar então com a mais simples, né? Que é a, a última. Essa questão é o seguinte: em princípio, a pessoa, é o que se diz, alguns estudos indicam que a pessoa ainda é, pode ser contagiosa mesmo tendo sido curada. Ela tem um período mais ou menos de uns cinco, seis dias, sete dias que ela ainda tem que esperar. E o pessoal hum. tem voltado a trabalhar logo depois desse período. Quando é aquela coisa do pessoal que é de um trabalho de necessidade, né? E depende do grau que teve afetada. Porque eu bem na verdade vou dizer uma coisa. Assim, de proximidade que eu conheço, Uh, companheiros e amigos, esse pessoal aí, eu acho que antes de um mês não vão trabalhar, não. Porque ficaram com os quatro pneus arreados. Tá? Jura? É, não é, é longe de ser o um negocinho daquilo da gripezinha, sabe? É, então, eu acho que tem algumas pessoas que eu ouvi que foi realmente uma coisa quase assim ridícula, Uh, irrisório, mas o que eu vi de pessoas que eu conheço mais de perto não foi isso, não. Tá? Quanto à questão da Wanda, o como é que nós vamos construir depois, bom, já estava num crescendo coletes amarelos, greves, né? revoltas só que a gente tem que pensar também que o sistema todo tem sempre também a sua maldade está preparando a armadilha logo ali. Ao meu entender, a armadilha deles vai ser esse cerceamento de liberdades, porque eu acho que está sendo testado o nosso cerceamento de liberdades. Sim. O fato de ter que sair, eu não sei como é que foi estabelecido aí no Brasil, mas aqui a gente só sai com um documento. Tem que todos os dias assinar um termo de compromisso, dizendo o que, que vai fazer, e tem que, inclusive, colocar a hora, Saiu, só tem uma hora que pode sair, não mais de uma hora por dia. Aqui, perto de onde a gente mora, tem uma cidade próxima, uma cidade pequena, que já está, diz que tem toque de recolher já. Assim, é o a prefeitura mesmo, a administração. Prefeito Sim. dizendo que determinado horário já tem toque de recolher, ou seja, já, já é alguma, alguma dessas medidas, né? Pois é, até, até ontem eles estavam permitindo ainda que as pessoas que fazem alguma prática esportiva, como correr, andar de bicicleta, isso e aquilo, podiam fazer em qualquer horário do dia. Já hoje, já baixaram a seguinte determinação, que esse pessoal só pode fazer an até antes das 9 horas da manhã. Hum. Tá. Então, tudo isso aí, eu acho sinceramente... Que, tendo em vista a incapacidade que eles demonstrarem em organizar o confinamento, de preparar e prever a preservação da saúde das pessoas, eles estão muito bem organizados para não a nossa liberdade. Então, acho que um, um dos ganchos que vão acontecer, para depois, que nós vamos ter que estar muito espertos, porque a crise econômica que vem por aí vai ser assim, digna da de 29, né? É, vai, vai. Vai ser essa. Então, nós vamos ter que estar muito espertos com isso aí. Sim. Porque vai ser o cerceamento de liberdade, essa visão do medo, né? O medo de ficar doente, o medo de não conseguir mais emprego, o medo. Esse medo vai imperar e é esse medo, porque ao mesmo tempo o que que eu o que que me parece assim, enquanto nós cidadãos normais, né? Uh, engajados ou não, estamos confinados e com muita raiva de todos os acumulação de erros e mentiras do que o governo uh, cometeu, uh, ao mesmo tempo, nós estamos submetidos a uma situação que estamos cerceados e estamos com medo, e eles estão livres, eles estão livres, e, e por mais que a doença exista, o bem da verdade tem que ser dita, eles têm uma prioridade de acesso ao tratamento, eles têm Sim. o uso das máscaras, eles têm uma série de coisas. Talvez não chegue aí no Brasil, mas vou te dizer, por exemplo, aqui a falta de leitos uh, fazem com que já está sendo feita a escolha, né? Em termos uhum. da idade, se a pessoa é deficiente ou não. Até o curare, que é o um relaxante muscular, para poder a pessoa ser entubada, está faltando. Está faltando antibiótico, está faltando morfina. Né? Ou seja, né? o capitalismo está dando conta, né? É, agora, eu não acredito que se um ministro <risos> ou um chefe de uma grande empresa ficar doente, ele vai ser submetido ah, à mesma coisa que se não, eu acontecer comigo, não. entendeu? Sim, não sim, acredito. Sim, sim, sim, é, sim. Então, essas coisas, assim é que vão, vão ser complicadas. Mas, ao mesmo tempo... Uma parte desse processo do depois, a, a sociedade já está se organizando para dar uma resposta. O que está aparecendo aí? Não que eu seja a favor de só essa linha, mas de momento já está aparecendo muita gente se organizando para entrar com o processo contra o Estado. Por falta de medidas, a altura da situação, por pelo prejuízo que sofreu, material ou da de saúde. Vida, né? Ou pessoas que morreram, a família tá... E o que tá acontecendo bastante, que tá provocando muita revolta, é o que tá acontecendo dentro do asilo de idosos, né? Porque aquilo ali é um genocídio organizado, né? Nossa. Que eles estão confinados nos seus quartos e o vírus entrou e tá matando todo mundo, né? Nossa porque o pessoal que trabalha lá dentro não tem o número suficiente de material, nem de máscara, nem de gel. Os equipamentos estão segundo. correndo lá atrás. Tá? Então, chegou ali uma pessoa idosa, né? com qualquer tipo de fragilidade, é incrível o número de pessoas que morreram. Tanto é que eu pensei que era que era só um boato, mas uma amiga, uma amiga companheira aí né, me alertou que o pessoal que tinha mais posses retirou seus familiares dos asilos hum. e colocou em famílias com uma guardadora, né, a, a paga peso de ouro. E, e não tem como a gente, por exemplo, como vocês saberem se esses idosos que vieram a falecer são os que estão estavam né, nesses asilos, não tem como, o um número, não tem como Sim, cruzar faz, essa olha, informação. fazem somente três dias, só três dias que o governo passou a contabilizar os mortos dos asilos. Ah, olha. Tá? Só três dias que eles começaram a contabilizar. Mas até então, não chegou ainda o número dos idosos que moram sozinhos e que faleceram em casa. Porque isso é uma coisa que existe muito aqui. É bem da sociedade francesa. idoso que mora sozinho, que não quer ninguém se metendo. Quando muito, ele tem alguém que o Estado envia para ver se está tudo bem, leva uma comida, Sim. faz uma compra, uma coisa assim, sabe? Mas ele Sim. mora sozinho. Sim. E tem muita gente que morreu sozinha em casa. Nossa. Até porque o sistema de emergência, telefone para despachar, muito. chamar a ambulância e tal está saturado e a pessoa tem que estar suficientemente porque diz que é entre o parece que é entre o oitavo e o nono dia que é o é o momento né ou morre ou continua vivo né é, é eu também ouvi falar isso ah. é então o que tem acontecido é que geralmente as pessoas muitas vezes não não cabo de ligar Nossa. e morre em casa tá e morre sozinha que foi o foi o temor que nós tivemos aqui com o um companheiro morando sozinho, jovem, mas que estava muito mal, ele passou um dia no hospital, e o hospital considerou que ele era muito jovem, então mandaram ele, ele para casa. casa, e ele foi para casa, assim, com os quatro que ele é arreado, tá chegou sozinho. É. sozinho. e ficou sozinho, e então, tinha que ficar sozinho, né, porque estava contaminado, e tinha, e tinha que ficar sozinho, exatamente, né, então, eu acho assim, que essa, eu acho que não é nem disfarçado esse eugenismo que estão Sim, praticando, né? Sim, é escancarado é mesmo. É escancarado não mesmo. Não é disfarçado. Porque, inclusive, a questão dos deficientes, eu tenho um companheiro também, que tem um companheiro da comunidade latino-americana, que faz parte do comitê de solidariedade ao Lula, que ele tem um filho com uma deficiência bem grave, e ele está muito preparado e está se preparando muito em termos assim jurídicos. E se o velho dele vir a falecer, a legislação francesa aqui permite que o corpo médico decida sobre a vida do filho dele sem sem a posição dele. Tá? Implica que se ele quiser valer o que ele decide em relação ao filho dele, ele Não. tem que entrar na justiça. Nossa. Então, gente. esse é um momento assim que eu acho assim o mais terrível que poderia estar acontecendo, atualmente é isso. Que todos aqueles que a sociedade não considera rentável, pelo contrário, um custo, esses são os primeiros que estão desaparecendo. Descartam, né? Eles descartam a gente com é, muita facilidade. É, exatamente. Né? É. Bom, sem contar a atrocidade que foi, que a primeira, uma das primeiras medidas quando ocorreu o confinamento, eles passaram a não ter mais distribuição de dinheiro, de, de alimentos para moradores de rua e imigrantes. Eles, eles e retiraram questão, esse, esse Retiraram programa? por questão sanitária. Daí, depois, com o tempo, eles passaram a organizar de uma outra maneira, né? Mas não está respondendo mais. Já houve casos, volta e meia a gente ouve saques que estão acontecendo, né? Que estão saqueando uhum, aqui e ali. Porque uhum. tem gente que está passando fome. Que é o que pode acontecer também aí no Brasil, né? Sim, pode muito acontecer. Mais fácil e, é muito, e mais, muito fácil, mais fácil. Porque muito mais por, fácil. por mais que a gente tenha um sistema de saúde que muito tempo foi estruturado, mas que veio sofrendo de diversos ataques, como foi o SUS, desde 88, esse SUS brasileiro que sofre ataque, e agora no último período, né, em 2016, é, teve uma emenda constitucional, a emenda constitucional 95, que limitou o investimento no SUS, o SUS até início de 2020 teve uma perda de mais de 20 bilhões, quer dizer, olha só, é muita grana, né? e, é, e, é muito, é, e é um investimento que está fazendo muita falta agora, muita falta agora, e é, e é um país assim, se a gente olha o tamanho da França e o tamanho do Brasil, a gente sabe muito bem né, onde tem e, e, a, e, as, e a, o sistema de moradia, nós precários enfim, enfim é, a gente sabe que o, que o que vocês estão passando aí, a gente corre um risco muito sério, muito latente de acontecer aqui, e de ser muito pior, Eu acho né, de ser que o primeiro que vai, a questão da segurança alimentar aí, né Sim, sim, por exemplo... As crianças, só... por exemplo, que vão à escola só para merenda escolar, isso aí vai ser um problema que vai se... O primeiro vai aparecer, é. né? Diz que o governador do estado de São Paulo aqui parece que está apresentando alguma medida nesse sentido, mas são as crianças do estado. Nós temos, nós temos nos municípios é, um contingente muito grande também de alunos, né? Só para te dar um, um, um detalhe aqui, uma, uma informação, por exemplo, aqui... Em Campinas, mesmo o prefeito é, vai e ele antecipa investimento para os empresários do, dos ônibus, que ne, aqui Campinas é a, é a passagem de ônibus mais cara, a tarifa de ônibus mais cara do Brasil. Uhum. Dois, é, a, é, a, é uma das piores frotas que tem. Três, nós não temos cobradores de ônibus, ele tirou todos os cobradores de ônibus, os motoristas né, dirigem sozinhos. E aí, é, Ônibus precário, né? frota reduzida, enfim. E aí, o que, que ele vai? Ele, nesse período agora de pandemia, é, os empresários diminuíram a frota, diminuíram as linhas, diminuíram a frota. Ou seja, os trabalhadores que estão sendo obrigados a ir trabalhar estão tendo que enfrentar um transporte coletivo lotado, com risco enorme de contaminação. Ninguém Sim. com máscara, porque não tem. Hum. Enfim, é isso. Aí ele vai e antecipou 6 milhões para esse setor aí ele não não se convenceu que a bondade dele estava muito pouca né que ele fez para os empresários ele resolveu fazer uma bondade maior aí ele vai faz um, um aditamento de um contrato que ele tem com as empresas de priva, é, de publicidade né empresas de comunicação empresas privadas e e repassa 16 milhões para essa empresa de comunicação ah. gente não, não, ó, aqui é, os funcionários, né? Da saúde estão trabalhando sem equipamento de proteção, sem IPI. A gente, a gente não tem é, UTIs é, com capacidade de, de, de receber se essa pandemia se alastrar, sobretudo na periferia onde tem mais gente circulando. A gente não tem. Minha filha é da da saúde, assim eles estão trabalhando com muita atenção, eles não afastaram os profissionais da saúde que tem comorbidade, que tem né, algum problema de saúde, como diabetes, pressão, não afastou ninguém, entendeu? E ainda tem, e ainda hoje a gente recebeu denúncia que tem hospital que já está é, querendo reduzir salário de, de profissional da saúde. Então, quer dizer, é isso, é essa, é essa situação aqui. Se a gente ainda não entrou num colapso maior por conta de algumas medidas, isso que você falou, a gente ainda tem ainda uma franja do passado, não, a gente tem né? Uma franja. Né? Do SUS do passado. Tem algumas medidas aqui de isolamento que as pessoas estão estão fazendo, mas logo, logo, se a gente não tiver uma um, um, uma presença do estado, o contágio começar a crescer. A gente, vai, a gente vai se arrebentar. Porque o primeiro que vai ser afetado é o corpo médico, que aqui também, sim. o pessoal que sofre de alguma doença também não saiu, inclusive sim, do, sim. aposentados voltaram a trabalhar. Então, vai dar mesmo. então, a gente, na semana passada, teve um, um hospital aqui desses desses famosão, grandão aí, que tem por, em torno de 28 profissionais e 106 estavam já com a doença, com suspeita de ter, de, de ter a Covid. Sim. Então, quer dizer, já pensou? É, porque a questão que você... nem é mais se o profissional vai morrer ou não, além da morte, mas é a questão que ele vai também contagiar outros, né? É, e ele vai, né? Ele vai ser é, um exatamente. transmissor. É. Bom, eu acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa, Carla? Você quer fazer alguma consideração final? Acho que a gente vai finalizando aqui. Se você quiser fazer uma fala final, eu quero agradecer... A participação aqui, ó, da, da Helena Lefermino, que participou, da Carla Coelho, da Jussara, da Paula Simone, da Wanda Conte, da Aline de Fátima, Matheus Albino, Denise Rosa, Ad, Adriano Bueno, é, Ana Lídia, o Douglas, Daniela Caetano, o Lidney, Daniel Pires, o Ricardo Souza a Cátia Mendes, o José Carlos Nogueira, a professora Célia, Leandro Eliel, e outros que eu não vou conseguir falar todo mundo, a participação de, de ter acompanhado aqui essa live conosco, agradecer, e a gente vai voltar agora para a Carla fazer uma fala final aí, tá? Fica à vontade. Ah, eu, só, eu só queria agradecer, inclusive, desculpar, porque é um papo informal, eu não sou da área de saúde, é muito mais do que um testemunho, a preocupação, eu acho que nós não podemos dar uma resposta em termos de saúde, mas como militantes, o questionamento nosso é o que, que vai acontecer depois. A minha preocupação no atual, claro que é não adoecer, nem os meus, nem as pessoas que eu, que eu tenho um sentimento, uma ligação. Mas a minha preocupação maior é o depois. Sim. Porque eu acho que nós vamos viver um momento assim, digno de pós mesmo se o termo não é certo, de pós-guerra, né? De pós-guerra. Crise de 29, certo, né? Sim. A única vantagem, se é que se pode qualificar como vantagem, é que nós estamos vendo, vivendo numa escala realmente mundial, isso aí. Isso nos permite, quem sabe, fazer com que volte a pipocar o que estava acontecendo no Chile, o que estava acontecendo no Líbano, o que já estava acontecendo aqui na França, né? E, e tantos outros lugares e, quem sabe, tome força aí no Brasil, né? Eu espero sim, sim. que o pessoal se sim. desperte vendo essa situação, porque a, a questão em si não é só o vírus, né? É o que, o que ele vai provocar na vida das pessoas. E, é e como esse Estado responde, né? Como o Estado responde, como as pessoas se organizam, né? como que nós vamos fazer, conseguir afrontar essa, essa mudança de sistema, porque é, é fatal, é, é, é, a, o jogo está sendo jogado, então é a oportunidade que nós temos Exatamente. De, de, de inferir, de fazer com que algo realmente mude nesse processo, uhum. não vai ser fácil, uhum. claro que não não vai ser fácil porque é o que eu falei mais lá, lá é a questão que eles estão nos testando né a obsolescência do homem ensino à distância médico à distância inclusive eles quiseram porque o francês gosta muito de usar o dinheiro vivo né uhum. começar a fazer muita pressão para usar só o cartão de crédito sabe então eu acho que isso aí tudo isso aí a gente tem que estar muito atento e, e por mais que seja difícil se desprender desse medo que eles estão querendo nos impor e disponibilizar isso aí que vocês tiveram tão bacana de uma discussão e começar a pensar o que, que a gente vai fazer depois, e em termos internacionais, porque a estratégia, veja bem, vocês aí no Brasil não estão vivendo muito diferente num país que, se, que é a sexta potência do mundo. Quando eu te digo que está faltando leite, está faltando até relaxante para poder entubar uma pessoa, a é situação não é muito diferente do Brasil, talvez é, é até mais chocante. É, sério. Né? pela questão da é, é posição de um país subdesenvolvido né? do status que vocês têm né? sim, sim. é, o status do país né? sim, sim. Então, e que era uma considerado como um dos melhores sistemas de saúde do mundo né? sim. isso não é digno de um sistema de saúde que, que tem capacidade e que era considerado um dos melhores então eu acho que é isso aí, pode vir a ser uma grande oportunidade da virada isso vai depender da gente. Verdade. Né? É? Carla, eu concordo bastante contigo. Eu acho que por mais que é um assunto muitas vezes pesado, né? É um assunto pesado da gente conversar, e que parece que a gente, quando a gente começa a é detalhar né? os fatos, constatar, né? é fazer as relações de como está cada, cada lugar, e até porque está globalizado, porque também o sistema capitalista ele é, ele é né, globalizado enfim, quando a gente começa a constatar a gente, isso é, uma, é um exercício didático para nós, o que de fato representa esse sistema né, de superexploração que a gente está vivendo então e isso que você falou, não é por isso que a gente vai correr não é por isso que a gente vai desesperar é, é uma oportunidade que nós temos, né, cada vez mais presente da nossa organização, de nos organizarmos né, e de fazer o enfrentamento a isso e apresentar um, um outro caminho, porque esse caminho né, já está mais do que saturado, já demonstrou que esse caminho não é o que vai salvar as nossas vidas, enfim, não nos serve, né? não nos serve para os trabalhadores, não, não serve para as mulheres. Não a solução de quem nos não. colocou nesse pipi, não achou que eles vão nos dar isso, a solução. Exatamente, a solução vai ter que vir da luta de classe, da nossa organização, e é isso. Então, eu quero te agradecer muito, muito, muito. Muito obrigada. Foi um prazer. Eu não te conhecia. Muito obrigada. Já tinha te visto em algumas listas de discussões. Não não te conhecia, mas eu quero agradecer muito de coração. Eu que agradeço. É, você ter vindo aqui na nossa live, falado conosco, tá bom? Dá um, dá um relato aí de da, da onde você está. E se quiser, pode contar conosco aqui no Brasil, Campinas. O Leandro está falando valeu, a conversa foi obrigada. ótima. Muito obrigada. Valeu, Leandro tá? Muito obrigada, então. Valeu mesmo. Pessoal, então a gente vai encerrando aqui, eu quero agradecer, como eu agradecia. a Carla, também quero agradecer o pessoal que ajudou a gente a organizar essa live, tá? Que A Fabi é uma, é a, nossa, a gente fala que é a nossa diretora, organizadora, ela que organiza tudo, Fabiana Gonçalves, agradecer o Adriano Bueno, que é os, os meninos aí da IFRA também, o Daniel, o Leandro, que fez fiz o contato com a Carla, enfim, agradecer a Carla, agradecer a todas e todos, e como a Carla falou, vamos à luta, não vamos desanimar, vamos à luta e, e, e enfrentar esse momento que pode ser uma, uma oportunidade única também da nossa virada, tá bom? Boa noite muito a todas e obrigada, todos. Muito obrigada e boa noite. Obrigada, tchau, Carla. Tchau.